Dá uma olhada na imagem aqui no lado, você tá vendo Briófitas na Antártida. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa que o Tio Kekê te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma aula do Tio Kekê. Galera, o que você visualizou, na verdade, foi um monte de... Ele pode ser encontrado a mais de mil metros de altitude em relação ao nível do mar. Esse monte é chamado de Melbourne. Ele fica na Antártida, e só para ter uma noção, no verão, a temperatura dele pode variar entre menos 10 a menos 30 graus Celsius. Como é que essa briófita consegue sobreviver nesse local extremo, Kennedy? É porque no local exato onde a gente pode encontrar a briófita, tem atividade vulcânica. E essa atividade pode aquecer naquela região cerca de 30 graus Celsius. Então você pode encontrar a briófita sim em um local como a Antártida. Kennedy, por que está falando isso? Uma vez que o meu professor no ensino médio mostra que briófita na verdade vive em região sombria, em região úmida. Sabe por que eu estou falando isso? Porque já caiu uma vez em prova e o Tio QQ ele está aqui para orientar vocês. Caiu uma vez em prova falando que a briófita se ela pode ser encontrada em região como Antártida, em regiões desérticas, como eu vou mostrar agora. No planalto central do México podemos encontrar sim musgos vivendo em regiões secas. Como, por exemplo, eu posso mostrar para vocês um musgo do gênero tórtula. Ele é capaz de sofrer desidratação e a partir de pouca umidade que pode encontrar no ar, ele pode voltar a se hidratar em menos de 5 minutos. As briófitas têm grande importância, porque elas armazenam grande quantidade de carbono, assim têm um papel muito importante no ciclo do carbono. Também elas podem ser utilizadas na fabricação de remédios, antibióticos, Assim como tem briófitas do gênero sphagnum, onde pode ser utilizadas como combustíveis, briófitas também elas podem ser bioindicadores. Assim como os líquens, elas podem evidenciar se um, um determinado local está sendo poluído. Então, a briófita ela pode mudar de cor, uma vez que se eu tenho poluição no ambiente, ela pode captar essa poluição e indicar ou seja, ela é um bioindicador ecológico. Agora, Kennedy, como é que briófita pode cair em prova? Como é que pode cair no vestibular? Posso dar um exemplo pra vocês? Olha, o grupo briófita, ele tem alguns filos. Dentre esses filos, a gente tem um filo que é chamado de antocerófita. Como exemplo, eu posso dar aqui no lado pra vocês os antóceros, que tem característica mais talosa, tá? Outro filo seria as hepatófitas, como exemplo, aqui no lado, seria as hepáticas que tem hepática, que pode ser tanto talosa como folhosa. E o último grupo, que é o que mais cai, o grupo dentro do grupo das briófitas é o filo Briófita. Então tá certo isso? Dentro do grupo Briófita tem um filo chamado de Briófita sim, que eu posso dar como exemplo aqui no lado, os musgos, que tem mais característica folhosa. Mas o tio QQ ele sempre vai montar aquele esquema, vai montar aqui para você que você vai bater um print. Deixa eu começar saindo da frente, então para isso aqui e procura anotar isso aqui, tá, galera? Então, olha, briófita é grupo, eu tenho os filhos que eu acabei de falar, uma característica que eu já vi em prova sobre as briófitas. Ela é considerada um grupo de transição entre o ambiente aquático e o ambiente terrestre. Até porque, porque ela é transição, porque ela ainda depende do meio aquático para se reproduzir. Na verdade, ela depende de água para se reproduzir. O musgo, geralmente, o grande exemplo das briófitas, ele vive em local úmido, e essa umidade favorece, um local com grande umidade, favorece a chuva. E a gente vai ver na reprodução do músculo daqui a pouco, que é por causa dessa chuva uma gota de água que vai levar o gameta é, masculino até o feminino. Galera, a gente compara as briófitas como se fossem os anfíbios do reino vegetal. Lá no reino animal, a gente vai estudar, tem os anfíbios que são a transição do ambiente terrestre com o ambiente, na verdade, aquático e terrestre. A briófita é como se fosse um anfíbio, Eu já vi isso em prova, tá? Outra coisa, ela é considerada avascular. Para quem já assistiu a aula de introdução à botânica, eu falei todos esses termos, tudo bonitinho, e eu expliquei lá para vocês que eu ia utilizar esses termos depois. Então por isso que é importante você assistir as aulas na sequência, tá? Então lá na biologia quer dizer não. Então ela não possui vasos condutores. Geralmente isso cai em prova dizendo que é por isso que a briófita ela tem um pequeno porte, porque como ela não tem vasos que vão conduzir água, sais minerais e seiva elaborada no caso açúcar, por isso que ela vai ter um porte menor. Geralmente a gente diz que na maioria das vezes o corpo da briófita é tudo por difusão. Tá, galera? Tem outro termo também para vascular. Ela pode ser chamada também de atraqueófita. A na biologia quer dizer não, sem, ou seja, sem traqueides. Traqueídes são aqueles que possuem vasos condutores. Mas como na biologia quase tudo tem exceção, Existem alguns grupos de briófitas que eu posso dar como exemplo aqui no lado, que elas possuem estruturas sim transportadoras de água e sais minerais, que é o que a gente chama de androma e leptoma, tá galera? Só que essa estrutura, como ela não é reforçada por lignina, alguns autores não consideram, mesmo assim tendo essa estrutura para conduzir, não consideram a briófita um ser vascular. Tudo bem? Outra coisinha, sem tubo polínico. Claro, briófita não tem pólen. Para quem assistiu a minha aula de introdução à botânica, eu falei para vocês que só possuem pólen gimnosperma e angiosperma. Como elas possuem pólen, do pólen nasce, na verdade, cresce um tubo que a gente chama de tubo políngu. As primeiras plantas que possuem isso, são as gimnospermas de e depois as angiosperma, de elas não dependem mais de água para a fecundação. Eu vou ensinar para vocês que é através do pólen. Sabe o pólen lá, que você vê lá com uma abelhinha, sai soltando? O que, que tem dentro do pólen? O gameta masculino. Quando cai em outra planta, é o pólen que vai levar o tubo polínico que vai levar o gameta masculino até o feminino. Briófita tem isso? Não. Então a briófita, ela não tem pólen, não tem esse tubo polínico. Esse tubo polínico, muitas vezes, ele é chamado de sifão. Isso eu mostrei já para vocês. Por isso, como a briófita não tem, ela não tem sifão. Então, se ela não tem sifão, ela é chamada de asifonógama. Então, anota isso aqui, galera. A sifonógama é aquela que não tem tubo polínico, depende da água para fecundação. São dois grupos que são as sifonógamas, briófita e pteridófita. Enquanto que a gimno e a angiosperma são si, não tem esse A na frente. É si fonógama, tá? Então a briófita ela é considerada também hidro, hidro é a água, para quem não sabe, dependente. Traduz isso para mim, Kenneth dependente de água, porque o gameta masculino para chegar no feminino vai depender da água. Outra coisa, criptógama, cripto na biologia quer dizer oculto. Para quem assistiu minha aula de introdução à botânica, eu falei que tem plantas que são chamadas de criptógamas, Briófita pteridófita e tem plantas chamadas de fanerógamas, gimnosperma e angiosperma. Quer dizer isso? Quer dizer, é né, oculto é aquela que tem um órgão sexual oculto. Então, tanto a briófita como a pteridófita, como elas têm um órgão sexual oculto, não dá para ver. Ah, Kennedy, tem algumas pessoas têm um órgão assim, meio sexual, meio oculto também. Criptógama. Kennedy, se eu tenho um órgão sexual grande, dá para ver, enorme. É fonerógama, tá, galera? Exemplo, no caso de uma gimnosperma, o grande exemplo é o pinheiro, é o estróbilo. Aquela estrutura lá, que enfeita a árvore de Natal, no caso de uma angiosperma, é a flor. Então a flor vai ser um órgão reprodutor, vai ter, na verdade, estruturas reprodutoras que são visíveis, são as fonerógamas. Mas a briófita não. A briófita vai ser criptógama. E o hábitat principal, é claro que eu dei exceções já nas aulas, mas o hábitat principal das briófitas é o quê? Locais úmidos. E sombreado. Sabia que eu já vi uma vez em prova perguntando por que a briófita vive em local úmido? Na verdade, a maioria dela, já falei que tem exceção. Mas vive em local úmido e sombreado, olha a explicação. Úmido, primeiro, porque ela depende da água para fecundação, tá galera? Então, outra coisa, ela retém a água e sais minerais do ambiente. Então, da umidade do meio. Então, é porque depende da água para fecundação, porque vai. Chove mais nesses locais, então vai facilitar na hora da fecundação. Outra coisa também, porque ela absorve água no ambiente, vai anotando isso. E locais sombreados, porque as briófitas elas não têm uma proteção de cera tão grande na epiderme dela, então ela tem que ficar mais na sombra, com exceção de algumas, mais na sombra para se proteger. Então saindo mais uma vez na frente, para você anotar. Agora, bora continuar estudando a briófita, eu vou começar a anotar algumas coisas aqui, galera, não esquece de você estar fazendo a sua anotação com o tio QQ. Então, olha pra cá, você da frente, já para você bater o print e Primeiro, reprodução das briófitas. Pode ser sexuada e assexuada, tá? Assexuada, eu vou te mostrar que tem briófita que ela é monóica e tem briófita que é dioica. Que é de primeiro, o que é monóico e o que é dióico? Me explica, geralmente monóico... É um ser que a gente considera com os dois sexos, masculino e feminino, só num ser. É complicado usar esse termo para planta, a planta masculina, a planta feminina, porque tem parte do ciclo dela que é assexuado, tá? Mas, só para ficar fácil, o monóico é como se fosse hermafrodita. É como se fosse o macho e a fêmea. O dióico, no mesmo, o dióico é aquele que tem sexos separados, tá? Então quem possui uma planta lá que tem uma estrutura masculina... E tem a outra planta que só tem a estrutura feminina. É como se fosse mais ou menos assim. Sabe a nossa espécie, seres humanos? Nós somos o quê? Dioicos, Porque existe o macho e existe a fêmea, tá? Então é mais ou menos isso. Eu vou mostrar daqui a pouco como funciona a reprodução melhor é, das briófites. A sexuada tem duas basicamente. A gemulação, que pode ser através de um propago, que eu posso dar como exemplo aqui no lado. Olha aqui um propagulo. Produz uma gêmulazinha, algumas vezes, não são todas as briófitas. Essa gêmula pode cair no meio e pode dar origem a uma nova briófita, tá? Outro exemplo de assexuada, fragmentação ou propagação vegetativa. É um pedaço da briófita que ela cai, ou ela quebra um pedaço dela, cai no meio e dá origem assexuadamente a outra. Tem variabilidade genética? Não tem variabilidade genética, tá? Galera, eu sei que existe as hepáticas, os antóceros. Mas o um grande exemplo de vestibular são os musgos, tá? E eu vou mostrar pra vocês um musgo aqui, que ele é dioico. Então a gente vai começar a trabalhar com musgo que tem um que tem só a estrutura masculina e tem outro que só tem a estrutura feminina, tá? Geralmente é um musgo do gênero politricon, tá? Como é a estrutura dele, e às vezes cai a estrutura dele, eu vou te mostrar aqui. Outra coisa, para quem assistiu a minha aula de introdução à botânica, eu falei que nas plantas, todas as plantas que a gente vai estudar, tem dois indivíduos adultos. Um que é o esporófito, e outra fase da vida dele que é o gametófito. Então, galera, tem que ter assistido essa aula. Eu falei que ia ser importante assistir essa aula para vir para essa outra aula. Então, olha para cá. Tem uma fase da vida do musgo, já que é o grande exemplo, que é o esporófito. O esporófito é claro que é a fase que vai produzir esporos. Ele sempre vai ser diploide em qualquer planta, é 2N. E tem outra fase da vida da planta que é o gametófito. É claro que é a fase que produz gametas, ele vai ser haploide. Qualquer planta, gametófito é haploide. Eu ensinei também para vocês na, na aula de introdução à botânica que só na briófita, escuta, anota é isso, só na briófita, é o gametófito que é a fase duradoura. E, na verdade, é o musgo em si é o gametófito. Enquanto que o esporófito é passageiro. Galera, em todas as outras plantas, muda, é o contrário. Pteridófita, gimnosperma e angiosperma não é mais o gametófito a fase duradoura. Sabe quem é? É o esporófito. O gametófito vai ser a fase passageira. Mas como a gente está estudando briófita, bora ver com calminho aqui. Então... Quando a gente olha o musgo, a fase que mais dura da vida dele, se cair isso aqui num esquema de vestibular, seria o gametófito. É a fase que mais é duradoura na vida dele. Outra coisinha, a gente não considera que na briófita tem raiz, caule e folha de verdade, tá? Lembrando que raiz, caule e folha são órgãos da planta. Já ensinei isso pra vocês. Órgãos, tem raiz, caule, folha, flor, fruto, semente. são órgãos da planta, só que a briófita não tem nada disso. Eu considero que a briófita não possui órgãos verdadeiros. Então ela vai possuir uma estrutura chamada de risoide, anota aí, cauloide e filoide. Como faz parte do gametófito, se caísse em prova e ele perguntasse se é haplóide ou diplóide, todos eles, eles são aploide, porque gametófito é aploide. Eu já escutei outros nomes também, como filídeo, caulídeo, não tem problema. Já escutei também, numa questão de vestibular, raiz rudimentar, Caule rudimentar e folha rudimentar, não tem problema. Agora não é raiz, caule e folha de verdade, tá, galera? Outra coisa, o rizóide, ele na verdade, como ele não é uma raiz, ele não serve para absorver. A função dele principal não é absorver os nutrientes. Absorve nutrientes, água, sais minerais, sim. Mas a função dele principal no musgo é fixação. Então ele serve mais para fixar no local. Na verdade, o musgo ele consegue do ambiente, do ambiente fixar, pegar da umidade a água e os nutrientes, tá, galera? Então, o filóide, o caulóide, e o risoide, eles conseguem pegar de todo o ambiente, filtrar tudo. Então, o rizóide é mais pra fixação, tá? Em cima do musgo, eu vou te mostrar que nasce o esporófito. E esse cara aqui de cima, já vou montar uma tabela pra vocês pra facilitar, ele é dependente do de baixo. Se Você sabia que é só... O gametófito, só essa parte de baixo, que é autótrofo, que produz o próprio alimento, o de cima fica roubando nutriente de baixo. Então, ele é malandro, ele quer ficar pegando nutriente. E olha que interessante, esse esporófito ele tem uma cápsula. É claro, faz parte do esporófito, então a cápsula em prova ela é diploide. É nela que é produzida os esporos, por isso que também ela é chamada de esporângio. Mas olha que interessante. Na cápsula tem um, um como se fosse uma cabecinha aqui na frente, que ela é chamada de calíptra. E essa calíptra ela é N, ela é aploide. Isso já vem uma vez em prova. Por quê? Eu vou te mostrar daqui a pouco que ela é um pedaço do gametófito. Tá? Vou explicar com calma. Mas por enquanto, galera, bate esse print para pelo menos a gente saber a estrutura do gametófito. E com calma você vai assistindo a aula e a gente vai entender tudo isso. Agora, como o Tio QQ sempre está ajudando vocês, eu montei uma tabela aqui para ajudar a diferenciar tanto o gametófito como o esporófito. Então, se liga nessa tabela aqui, olha que linda essa tabela, tá, galera? Então, o gametófito que eu estou mostrando desse lado aqui é a fase haploide. é uma fase autótrofa, então ele produz o próprio alimento. Ele que é a fase sexuada, ele que é a fase que produz os gametas, tá? Como ele é autótrofo, é claro que ele é independente, então ele não precisa de ninguém. E ele é a fase onde eu encontro a fase duradoura, tá? Então é a fase que mais dura no musgo. Enquanto que o esporófito, ele vai ser diploide, não esquece, ele é 2N. Ele é heterótrofo, ele depende do gametófito, ele nasce em cima do gametófito. Então, galera, eu digo que, na verdade, ele é altamente dependente. Por isso que a gente vai usar o termo dependente. Ele é a fase assexuada, a gente já vai mostrar produzindo esporos, por isso que ele é o esporófito, e ele é o passageiro. Então vai ser a fase que surge em um momento da vida, mas logo some, a fase que mais dura é o gametófito. Então olha pra cá, para esse vídeo, bate um print, copie isso aqui, que vai ser muito importante para resolver exercício. Agora eu vou mostrar para vocês a reprodução do músculo, que muitas vezes é o que importa em prova, mas também eu vou tentar não ser muito superficial, porque é importante em algumas provas específicas de biologia. Provas de estilo Enem, muitas vezes ele coloca a figura e ele vai te perguntando algumas coisas. Primeira coisa, galera, olha para cá. Primeira coisa, você já vai começar a bater um print e copiar essa observação. Primeira coisa, olha que interessante. O gametófito... Ele tem uma estrutura que produz gametas. Como é o nome da estrutura que produz gameta? Ela é chamada de gametanjo. É como se fosse mais ou menos assim. Na nossa espécie, a gente não tem um testículo, a gente não tem um ovário. Então, eles produzem gametas. É como se eles fossem os nossos gametanjos. Anjo quer dizer proteção, é aquele que protege o gameta, tá? O esporófito tem uma estrutura que produz o esporo. Como é o nome dele? Esporanjo. Muito simples, tá? O gametófito, lembra que o gametófito é um musgo propriamente dito. Ele é aploide. Ele possui dois gametangios. Ele possui o anterídeo e o arquegônio. Repete comigo do outro lado, só para quem vai passar na prova da escola ou vai passar no vestibular. Qual é o nome do gametângio? É quem? Anterídeo e o arquegônio. O anterídeo é o gametângio masculino. O arquegônio é o gametângio Feminino, lembrando galera, como faz parte do gametófito, eles são aploides. Cuidado, que isso cai em prova. Tá, eles são aplódios. O anterídeo ele vai produzir um gameta chamado de anterozoide, não é espermatozoide. Não marca espermatozoide em prova. É o um anterozoide. Ele também vai ser aploide. Gameta é aploide, Tá, tudo bem. Enquanto que o arquegônio, como se fosse o ovário, ele vai produzir só que é como se fosse o ovário da menina. Ele é N e vai produzir o gameta feminino. Qual é o nome dele? Osfera. É a o-osfera. Não esquece, não vai marcar o óvulo em prova. O gameta feminino ele é chamado de osfera. Esses são os gametas. Bora tentar interpretar como funciona aqui? Olha, eu falei para vocês que o grande exemplo de vestibular é o musgo de sexos separados. Então, bem simples. Bora? Você vai fazer esse esquema, tenta fazer esse esquema, que você vai conseguir interpretar muito bem. Então, tem o um masculino tem um feminino, e o que vai acontecer? Eu tenho um gametófito, em cima do gametófito masculino, eu tenho uma estrutura chamada de anterídeo. Repete comigo, galera, o anterídeo é o gametângio masculino. Dentro do anterídeo vai ser produzido os anterozoides, que são os gametas masculinos, tá? Agora, Kennedy, como é que o gameta masculino... Vai encontrar o gameta feminino. Daí o musgo ele vive em local úmido. Em local úmido, vai ter chuva. Chuva tem vento, chuva tem gota d'água. Então ele vai precisar viver um grudadinho no outro, com o vento balançando, então o musgo lá está balançando. E nessa que ele está balançando uma gota d'água, acaba levando o gameta masculino até o gameta feminino. Então, galera, entende. Musgo depende de água para fecundação. Não esquece disso. Outra coisa, no musgo, o gameta ele é flagelado. Então já que ele vai dependendo da água, ele vai ter que nadar nessa gota d'água, ele é flagelado. Engraçado, briófita e aspiteridófita, que a gente vai estudar na outra aula, como elas dependem da água para fecundação, elas precisam ter gametas flagelados. Não esquece, vai anotando isso, tá? Então imagina que ele vai nadando, uhul, vou na gota d'água... E ele vai fecundar o musgo feminino, tudo bem? Como é o nome dessa estrutura aqui onde é produzido o gameta feminino? É chamado de arquegônio. E dentro dele tem um gameta feminino. Qual é o nome? Osfera. E vai ser fecundado. Aqui, galera, vai acontecer uma fecundação. A fecundação ela é interna, porque ela acontece dentro da planta. Então não vai dizer que é externa. É interna, acontece dentro da planta. Essa fecundação vai formar um zigoto vai formar um embrião e esse embrião ele é protegido pela mamãe dele. Por isso que a gente diz que nas plantas elas são chamadas de embriófitas. Todas as plantas elas são embriófitas porque elas possuem embrião. Outra coisa acontece que a gente chama de matotrofia. Eu já falei lá na aula de introdução à botânica. O que quer dizer matotrofia? Quer dizer que a mãe alimenta o embrião. Matotrofia. Trofos é alimento. Matro vai ser relacionado à mãe. E Kennedy, esse embriãozinho, esse embriãozinho, o que vai acontecer com ele? Ele vai crescer. E quando ele crescer, ele vai formar uma estrutura em cima. Quem é que o embrião, ele dá origem. Ele dá origem, sabe a quem? Ao esporófito. Então deixa eu ver se eu entendi, Kennedy, de novo. O musgo macho, ele não é macho, ele tem uma estrutura masculina, onde ele vai ter o anterídeo, aqui dentro tem o anterozóide, gota de água vai fecundar aqui o arquegônio, Aqui dentro tem a osfera, que vai ser fecundada, vai formar um embrião, vai formar um zigoto, esse zigoto vai crescer e, por mitose, olha aqui, e por mitose vai formar o esporófito. Eu já vi uma vez em prova perguntando, o esporófito ele nasce em cima de quem? Do macho ou da fêmea? Fêmea, galera, caiu em prova que deveria ser um gametófito fêmea e surge um esporófito em cima dele. Surgiu o esporófito, já mostrei para vocês. Esporófito é o que Diploide, tá? Esse esporófito, o que vai acontecer? Ele tem uma estrutura aqui chamada de cápsula, que é o esporângio. Se é o esporângio, é dentro dele que vai ser produzido os esporos. Só que olha que interessante, tá vendo o arquegônio aqui? O arquegônio, aqui dentro, quando o filhotinho for nascendo, ele vai arrancando um pedaço do arquegônio. Como ele arranca um pedaço do arquegônio, ele leva e forma o que a gente chama de calíptra. Então se perguntarem para vocês o que é a calíptra, a calíptra é um pedaço do arquegônio. Se é um pedaço e o arquegônio ele é N, é, é claro que a calíptra também vai ser N. Vai ter um momento que essa calíptra ela vai sair e a cápsula ela vai pff, explodir. Dentro aqui, no esporófito, vai ser produzido... Esporos. Já que aqui dentro vai ser produzido esporos, lembra, galera? Planta. Esporo é produzido por meiose, tá? Esporo. Falei lá na aula de introdução à botânica. Esporo é produzido por meiose. Pensa comigo. Se eu tenho um esporófito 2N e produz um esporo N, 2N para N, não quebrou no meio, então produziu esporos. Qual é o nome que a gente dá para me essa meiose? Meiose espórica. Vai produzir esporos, esses esporos eles vão cair no meio ambiente, tá? Vocês vão ver que algumas plantas, o esporo não cai no meio ambiente, mas na briófita cai. Vai cair, esse esporo ele é altamente protegido, ele pode ser disperso aí. Esse esporo aqui ele vai germinar, vai dar origem a uma estrutura chamada de protonema. Então, repete comigo, qual é o nome? Protonema N. E esse protonema ele vai crescer. E vai dar origem ao musgo de novo, galera. Bate um print disso aqui. Mas como o Tio que ele é muito enjoado, eu quero que você que dá do outro lado, a gente tem força para passar. Eu quero que você tem que repetir comigo. Então só vai passar do outro lado quem repetir isso aqui comigo. Bora de novo. Tudo vai começar com o gametófito. Gametófito, repete comigo. Tem que tô, tô te olhando aí. O gametófito é haploide diploide. Aploide. Lembrando, galera, que no masculino eu tenho uma estrutura bem aqui em cima chamada de anterídeo. Anterídeo. Dentro do anterídeo tem um gameta masculino. Como é o nome dele? Anterozóide. Como é que ele chega no feminino? Através da água. Depende da água para a fecundação, tá? Gotas de água. Ele vai fecundar o arquegônio. Como é o nome do gameta feminino que está dentro do arquegônio? É a o? Osfera. Ela também é ini. -in. Concorda comigo? Vai rolar uma fecundação. Fecundou, formou um zigoto diploide. Diploide, zigoto diploide. Esse zigoto aqui dentro, o embriãozinho, ele vai crescer. E o zigoto crescendo dá origem a quem? O esporófito. Mitose ou meiose? Mitose. Olha que legal. O esporófito tem uma estrutura chamada de cápsula, que é 2N, é o esporângio, e tem uma estrutura que é a calíptra. Quem me responde aí o que é a calíptra? É um pedaço do arquegônio. Não cresceu aqui? Levou, o esporófito foi crescendo... Levou um pedaço do arquigônio. Vem a pergunta, o nome dele não é esporófito? Ele vai dar origem a quê? Esporos. Vai respondendo aí pra mim, galera. Esporo é produzido por mitose ou meiose? Meiose. Logo, o nome dessa meiose é chamado de meiose esporica. Os esporos eles vão ficar dentro ou vão ser jogados no meio? Vão ser jogados no meio. Esses esporos vão germinar, vão dar origem a uma estrutura chamada de protonema, que é N, e ela vai crescer e vai dar origem de novo a esses gametas. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Eu sei que ela foi extensa, mas o tio QQ, o objetivo dele é assimilar, é te ensinar. Agora não esquece de resolver exercício no site. Para você ficar por dentro de tudo que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia, conheça o site Bio Explica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula o tio QQ explica.